Deus Aleluia, Deus incomparável, Jesus. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que consigo é imaginar A luna, a que se de corpo.